A frase mais inteligente do mundo é qual? Todo mundo erra sem querer Todo mundo vai errar Todo mundo erra sem querer, todo mundo vai errar Se você ainda não errou, meu querido, um dia você vai errar, vai se arrepender, sério Você pode ser a pessoa mais certinha do mundo na sua vida, mais correta Mas em algum momento você vai dar uns um erros E vai errar, seja com seus pais, seja com seu namorado, com seu namorado, com sua família, com seu trabalho, enfim Todo mundo erra Mas quando você erra com a sua família pedido de desculpas resolve, quando você erra no seu trabalho, você faz uma hora extra e resolve. Agora quando você erra com o um mozão, aí é foda. Porque existe uma coisa chamada confiança que é quase igual, quase, quase, igual a cristal. Quando quebra, não fica igual mesmo que você colhe. Mas eu disse quase, ou seja, tem como colar, tem como consertar, tem como reconquistar a confiança do mozão. A pior sensação do mundo é quando você fez uma merda que você não queria ter feito e você tem certeza que você nunca mais vai fazer só que para você provar para outra pessoa é muito difícil porque você fudeu com a outra pessoa e a outra pessoa simplesmente não quer mais passar por isso de novo então o que ela faz? Te manda ir para o meio do inferno e você não aceita. Não, ah, não vou para o inferno não, eu quero ir para o céu com você. Enfim, aí você insiste, faz mil juramentos, não e mesmo assim não reconquista a pessoa. Por quê? Porque você está fazendo do jeito errado, gente. E é por isso que hoje eu venho aqui mais uma vez com o Viljo, Viljo... <risos> E é pensando ajudar VOCÊ! Então hoje eu vou dar 5 dicas de como reconquistar mozão. Bom, a primeira dica importantíssima para você que está reconquistando a confiança de alguém é ter paciência ao extremo. Seu parceiro ou a sua parceira com certeza vai estar tá frustrado, inconformado, com muitas dúvidas na cabeça, então você vai ter que ter muita paciência. Tanto para dar o espaço que ele precisa, quanto para dar algumas explicações, tá? A pessoa que sofreu vai estar com uma imaginação mais fértil que o normal Então vamos supor que você cometeu um erro pontual Sei lá, fiquei com uma, uma menina e a minha namorada descobriu na cabeça da sua namorada, você não só vai ter ficado como você vai ter transado, pego o telefone, chamado ela pra sair, colocado em um relacionamento sério no Facebook, simplesmente porque você quebrou um elo de vocês, que foi a confiança, então ela não sabe mais o que esperar de você. E pra isso acontecer, não vai ser do dia pra noite, nem você falando mil vezes o quanto você a ama. Mas sim tendo bastante paciência. Se você tiver que repetir 200 vezes a mesma resposta de alguma coisa que ela perguntar, repita 200 vezes, porque ela só precisa... Vem um momento de loucura, ela... Ela só precisa que você tenha paciência e responda da forma correta E junto a isso vem a dica 2 Que é qual? Pare de mentir de uma vez por todas, né? Nunca mais minta Seja lá qual for o seu erro Assuma o seu erro Sofra as consequências do seu erro sem mentir Não tenta responder as perguntas dela com mentira Não tenta inventar desculpa pra você justificar a sua merda Não tenta fazer nada disso Você sabe que você errou, que você é um bosta Assuma isso pra você não é e nunca mais se você quer continuar com ela porque, cara, quebrou uma vez, você recupera. Quebrou duas, já era. É sério. Isso é muito sério. Então se apega nessa nova oportunidade de relacionamento que você vai ter com ela. Óbvio que você vai ter, eu tenho certeza, que se você cometeu um erro e tá arrependido e não vai cometer de novo, ela vai acreditar em você. Eu acredito muito nisso, sabe? Mas você não pode mentir nunca mais, sério, você tem que ser a pessoa mais verdadeira do mundo Porque se você falar, ah, eu vou ali na esquina e você não for ali na esquina Cara, isso vai virar, tipo, o fim do mundo Porque você já tem um histórico de mentira, de traição, ou seja lá qual foi o seu erro Você já tem um histórico de errar se você mentir ou tentar se defender pra justificar o seu erro, pode ter certeza que ela vai virar as costas pra você e nunca mais vai querer voltar. Ou ele, né? Isso serve pros dois gêneros. Seguindo as dicas, a terceira dica é comunique-se claramente. Não deixa furo, sabe? Não deixa nada passar mal entendido, ou deixou de falar um negocinho, não, não deixa isso acontecer. Como eu disse, ela vai estar com a cabeça perturbada, você precisa de paciência, você não pode mentir porque ela está ali alerta o tempo inteiro, esperando que você minta, porque ela não confia mais em você, e ela também espera que você fale tudo da sua vida. Então, se você está planejando sair com seus amigos na sexta-feira, cara, comunica isso na segunda, sabe? Quero sair com os meus amigos, Sempre fica é, no lado positivo Eu vou sair com eles, depois que eu sair com eles eu encontro você vai, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem Porque eu gosto de você Eu tenho certeza do que eu tô fazendo, sabe? Então sempre se comunica direitinho, nada de WhatsApp não Liga sempre pra conversar Pergunta como que ela tá Se ela falar ah, hoje eu acordei com uma sensação ruim ah, hoje eu tive um pesadelo que você me machucava de novo Cara, foca no positivo Não, isso não vai acontecer porque você sabe que eu gosto de você Inclusive, ontem, antes de dormir eu pensei em você Sabe, comunique-se o tempo inteiro e claramente Não deixa é, os seus sentimentos, suas palavras sentimentais passarem despercebidos Você está pensando nela? Fala para ela, estou pensando em você Tá com saudade? Fala que tá com saudade, isso vai fazer diferença, confia em mim. Vai deixar ela ou ele muito mais seguro junto com as outras coisas que você vem fazendo e com certeza as coisas vão amenizando e ela vai perceber que pode confiar em você de novo. Esse caminho não é fácil, tá gente? Reconquistar a confiança de alguém, você tem que amar muito essa pessoa porque é muito difícil mesmo, principalmente pra nós mulheres, porque a gente se deixa levar pelo, pelas externalidades, sabe? A gente leva as coisas pra cama, então... Às vezes a mulher não tem mais tanto interesse no homem porque ele machucou ela, a gente leva pro nosso trabalho, enfim, a gente fica muito, mas muito machucada. Eu sei que o homem também, mas o homem ainda consegue diferenciar a cama da briga, a mulher não. Nessas horas, nessa caminhada da reconquista, você precisa do mínimo possível de desgaste. Então a quarta dica é escolha não brigar, pelo amor de Deus A pessoa que foi traída, machucada Ou que sofreu o erro, o seu erro Ela tá muito arisca qualquer coisa Então ela vai querer brigar por qualquer coisa Mas isso não é por mal, não é com intenção De acabar o relacionamento É porque ela realmente tá machucada Ela tá arisca Você que errou tem que segurar uma barra, e você merece segurar, né, porque você ruim. então é o mínimo que você pode fazer então escolha não brigar, se você precisar dar a razão mesmo sem ter razão dê a razão, se você precisar ficar calado mesmo precisando falar algumas palavras fique calado, mas evite o desgaste, porque ela tá muito mais na merda que você, você não tem noção, sério eu acho que o maior problema e o maior erro dos casais que estão tentando reconquistar a confiança um do outro, ou só de uma pessoa, enfim é você... Parar de onde é, Vocês pararam, por exemplo, a gente tinha Um relacionamento, eu errei com você A gente continuou o relacionamento E aí um vai jogando na cara do outro O que aconteceu no passado, brigam por isso Blá, blá, blá, blá, blá, cara, não dá A quinta dica é justamente sobre isso Faça desse Um novo relacionamento Esquece o passado, re Começa, sabe? Começa do zero. Vira pra outra pessoa e fala: a partir de hoje eu quero começar você do zero, eu quero ser uma nova pessoa. Por mais que você já tenha sido um cara ou uma mulher legal e tenha errado. Finge que você não foi esse cara tão legal, porque você pode ser mais se você quiser. Então começa do zero, nada de arrastar relacionamento, ninguém tem que tocar no assunto, ninguém tem que jogar na cara um do outro, porque isso é um problema. Quando você começa do zero, quando você aceita começar do zero, se a outra pessoa machucada quiser ficar jogando na cara, você já fala vamos começar do zero, por favor... Me dê essa oportunidade, vamos começar do zero? Bom gente, essas são as 5 dicas Se você errou com alguém e tá muito arrependido Tente seguir direitinho, seja sempre muito verdadeiro Que eu tenho certeza que você vai reconquistar quem você é um, porque o amor faz a gente fazer tudo Até dar uma segunda chance E pra você que sofreu e tem o um carinho Ou a menina ali tentando te reconquistar Pensa direitinho Eu acho que todo mundo erra, todo mundo merece uma segunda chance Assim, sabe? Ninguém é 100% perfeito Acho que é claro, você precisa ver qual foi o erro O grau do erro, quantas vezes esse erro aconteceu Mas às vezes nunca tinha acontecido nada Era tudo bem, foi um erro isolado Cara, reflete, vê o que, que essa outra pessoa Tá fazendo por você E só você pode decidir se você quer essa segunda chance pra pessoa ou não. Não se deixa influenciar por ninguém, ó. Seu coração tem que ter voz também na sua vida, porque a vida passa muito rápido, viu? Se inscrevam aqui no canal, comenta aqui o que, que você achou desse vídeo, dá o um like, aciona o sininho, faz tudo que eu sempre peço vocês nunca fazem. Um beijo, tchau!